Eu mantenho a confiança nos membros do Governo que estão em funções, senão não estariam em funções. Eu não ouvi diretamente essas declarações, como sabem, ontem estava em Cabo, estive em Cabo Verde, mas tomei nota que o senhor Ministro disse que voltará à Assembleia da República e dará todos os esclarecimentos que houver a prestar à Assembleia da República. Mas normal. Agora, o que eu não acharia normal era que o um Ministro. Mentisse sobre aquilo que sabe ou aquilo que não sabe. E portanto, se o ministro diz a verdade, acho que não é isso, não é falta, é pelo contrário de louvar. Não, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo necessidade nenhuma de haver um novo governo. Eh, recordando, eu, este é o terceiro governo que eu esfio durante seis anos. Fui aliás muito criticado por ser ultraconservador eh, na manutenção de membros do governo, de fazer poucas remodelações, de estar excessivamente apegado à estabilidade e, de facto, tenho orgulho, devo dizer, que durante os meus primeiros dois governos, vários dos ministros e ministras que exerceram funções, tenham estabelecido novo máximos de duração em funções naquelas pastas e pastas difíceis, foi assim na educação, foi assim na, foi assim na justiça, foi assim em várias, em várias áreas. Neste Governo, como é sabido, por motivos muito diversos, Bom, por motivos de saúde, dois motivos verdadeiramente políticos e graves, que levaram à admissão da Ministra da Saúde e depois do Ministro das, das infraestruturas e, e do conjunto das suas equipas, Tem, houve também alguns problemas mais recentes com alguns membros do Governo, não por qualquer atividade que tenham praticado enquanto membros do Governo, mas por situações da sua vida anterior ou até de vida de familiares seus. Pronto, são obviamente situações que ninguém deseja, eu já disse que lamento, já disse aos portugueses que lamento perfeitamente, profundamente, um sinal de menor foco e concentração do governo nas suas atividades, mas creio que é uma fase que está ultrapassada.